Quem quiser dançar a chula, sinta-se à vontade. É só seguir o Celso. Dentes de Tainha, e a Tainha tinha dentes de tambor. Toca atrás, tempo, chuva, tempestade. Tubarão trincou um touro nos talegos da vontade. Tubarão tinha um o trocado. E trocado estava tempo todo o ano. Toca atrás, tempo, chuva, tempestade. Tubarão tamborilou, ainda a missa e a metade. Ha! Tubarão, trocou sem tamboril. Troca tintas com retoque teatral. Toca -te terça, quarta, quinta, noite e dia. Travestido no intruso com uma tromba de enguia. Tamboril, toda tísica ao contrário. Já tossia como a tosse do um tubarão. Toca -te terça, quarta, quinta. Tubarão tricou um touro nos talegos da vontade. Tiberão tinha tem tipo pano trocado. E trocado estava o tempo todo o ano. Toca atrás, tempo, chuva, tempestade. O Tubarão tamborilou, ainda a missa e a metade. Toca com o teatral Toca terça, a quarta, a quinta, a noite e dia Travestido no intrudo com a tromba de enguia Tamboril, tomatíssico, ao contrário Já tossia como o tubarão Toca terça, a quarta, a quinta, a noite e dia Tamboril, tubarão, no atalho para a turquia